E hoje é dia de continuar nosso especial de festa junina fazendo um delicioso bolo. Quem aí gosta de um bom bolo junino? Bolo de macaxeira, bolo de cuba, bolo de milho, qual é seu favorito? O meu tá aqui nas minhas mãos. Hoje eu vou ensinar pra vocês como faz bolo de macaxeira vem comigo! Olá meus lindos, vamos fazer um delicioso bolo de macaxeira hoje. Sim, eu digo isso com toda a empolgação porque eu amo bolo de macaxeira. Na verdade, sendo bem sincera, eu amo tudo que é receita de festa de exceção talvez de, de, de pamonha. Quando eu era criança eu era muito fã de pamonha, mas aí eu cresci e enjoei. Pera isso, acho que é só. Gente, falando sério, vamos começar a receita e para começar eu vou primeiro mostrar os ingredientes para vocês. Um quilo de macaxeira ralada, uma xícara de leite de coco, uma pitada de sal. 3 colheres de sopa de manteiga 3 colheres de sopa de coco ralado 1 xícara e meia de açúcar E 3 ovos E a primeira coisa que você vai fazer para começar essa receita é Ligar seu forno no papel aquecer a 180 graus Forno ligado a gente vai fazer o que? A gente vai untar nossa forma Eu tenho aqui uma forma redonda de buraco no meio Aquelas tradicionais de bolo de vó, bolo de mãe, aquela maravilhosa Eu untei minha forma aqui com manteiga bastante E polvilhei açúcar Sim, açúcar no lugar da farinha de trigo. Só isso, manteiga e açúcar Aqui. A segunda coisa que a gente vai fazer é ralar nossa macaxeira, e eu devo dizer que ralar a macaxeira é a parte mais trabalhosa desse bolo, porque depois fica muito fácil, mas uma vez que você supere ralar a macaxeira. Temos aqui um bolo muito rápido e delicioso, então vamos começar. Para começar eu tenho aqui meu leite de coco, e se você quer saber como fazer leite de coco caseiro, clica aqui no card que no vídeo do Mucunzá eu ensinei a fazer um leite de coco maravilhoso e também é outra receita de São João, deliciosa, se você não assistiu vai lá assistir. Junto com o meu leite de coco eu vou botar uma tela de sal. Lembre-se sempre que o sal é um arrastador de sabor, então sempre é bom, na mesma receita doce ter um pouquinho de sal. O coco ralado e eu vou só colocar tudo aqui dentro. O açúcar, manteiga. E agora eu vou colocar meus ovos, mas como eu já ensinei pra vocês, agora eu estou comportada e estou fazendo isso. Eu vou quebrar o ovo aqui no potinho que eu derretia a manteiga e colocar um por um para ter certeza que não vai colocar um ovo estragado aqui dentro e de perder a nossa receita inteira. E enquanto eu vou colocando meus ovos aqui, você aproveita e faz o quê? Você já clica no joinha aqui para fortalecer nossa amizade? E se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal. A gente está aqui toda semana, religiosamente, todo domingo trazendo receitas maravilhosas para você, como esse bolinho de macaxeira e outras receitas que estão no nosso especial de festa de junho que estão deliciosas também. Então se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho das notificações para você sempre ser avisado toda vez que a gente posta vídeo novo. E aproveita de estar se inscrevendo no canal. Quando você terminar aqui, vai lá no Instagram, me segue. A gente sempre tem receita deliciosa por lá também. Então aproveita e me segue também no Instagram. E lembrando que lá eu também sempre aviso quando a gente posta vídeo novo. Então Arroba, isso é comida. Vamos lá, deixa eu só separar a bagunça. Você pode pegar ou um fuê ou uma espátula, tanto faz. Eu vou pegar aqui meu um fuêzinho e misturar tudo. Misturou tudo, tá pronto. Como eu disse, a parte mais trabalhosa desse bolo é só ralar uma caixeira mesmo. Agora a gente vai botar na nossa forma. E levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus, como eu já disse. Por mais ou menos uns 45 minutos a 1 hora. Vai depender um pouco da temperatura do seu forno. Cada forno é um pouquinho diferente. Mas, quando der uns 45 minutos, você já dá uma olhadinha. Bruno tá olhando pra minha cara com cara de reprovação. Eu não vi, gente. Eu vou dar uma limpadinha nesse daqui. Mas é isso. 45 minutos. Ah, uma hora. Quem também é desastrado e faz a maior bagunça na cozinha, comenta aqui embaixo, por favor, que eu não me sentir sozinha. Vamos. Por favor. Compartilhei da minha dor. <risos> Vamos levar nosso bolo pra assar. 45 minutos a uma hora, forno 180 graus, até ele ficar bem douradinho. E depois de assar, esse é o resultado final do nosso bolinho. Meu bolo aqui ficou no forno por mais ou menos uma hora, porque meu forno é um pouquinho mais lento, mas lembre sempre que o tempo é entre 45 minutos e uma hora. Então fique de olho no seu forninho. Quando é uns 45 minutos, dê uma olhadinha para ver se ele já tá bom e qualquer coisa você vai deixando mais tempo. O resultado dele é assim, ele fica bem douradinho, ele não cresce, ele não vai fermento nem nada, ele é um bolo mais achatadinho, quem nunca comeu bolo de bacteira, ele tem aquela textura semelhante a um pudim, mas não bem pudim ele só não cresce, ele fica bem compacto e é bem gostoso. Aqui, uma coisa que eu vou dizer, meia hora depois que eu tirei o meu bolo do forno, que ele começou, ele já deu uma esfriada para poder manusear, eu desenformei ele, coloquei no pratinho e agora, ele tirou completamente, a gente vai experimentar. Aquele pedaço de responsa, vamos ver. Se você nunca comeu bolo de macaxeira, bolo de leite, bolo de cuba, esses bolos de festa junta. eles são bem diferentes do bolo tradicional que a gente está acostumado, mas assim... Esse sabor é incrível. Eu sou pessoalmente apaixonada por qualquer tipo desses bolos hoje, então eu sou suspeita para falar, mas como muito, muito, muito bom. E essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês façam em casa. Um beijo, feliz são João.